Fala galera massa do YouTube Olha nós aí de novo Compositor Anderson Cardoso Vulgo, Fabinho, Out Ou Fabinho LT Fabinho do Euro, como muitos me chamam aí Nas noitadas, tá bom? A gente compõe ali do samba Ao reggae, ao forró Ao funk, ao sertanejo Tá bom? precisar de composições? Entre em contato com a gente Hoje a gente vai estar trazendo aqui mais um roots né, Que a gente compôs aí nessa semana Duende Mafuseiro se alguma banda de reggae roots aí se interessar, só entrar em contato aí, tá bom? Vamos lá? Mas antes da gente começar, eu queria só pedir o apoio de vocês aí, deixando o like, se inscrevendo no nosso canal, que isso é importante pra gente tocar essa obra aí, né? E ajudando mais um artista, né? Um sonhador aí a conseguir né? mostrar sua obra, sua arte aí pra, pro mundo aí para outras pessoas. E também levando aí o carisma, a alegria, que a música é a alegria, tá bom? Então vamos nessa? Duende mafuseiro. Cadê os mafuzeiro de plantão, rapaziadinha? Vamos lá? Música de Anderson Cardoso. Duende mafuseiro. <Sit -se> bola uma fu, bola uma fu, bola aí. E eu mafuso bola uma fu, bola uma fu, boluma, fu. Fui chamado de ladrão Viciado maconheiro Porque fumo maconha Porque sou mafuzeiro Fui chamado de ladrão Viciado maconheiro Porque fumo maconha Porque sou mafuzeiro Ao invés de um E eu prefiro é o verde Que faz a minha mente Eu fico vendo doente Ao invés de narguile Prefiro é o verde Que faz a minha mente Logo a fumaça pro ar, vejo um doente passar No meio da fumaça, vejo o um doente bolar Doente mafuseiro, onde que nós vai colar? Pra soltar a fumaça, eu quero mesmo é mafusa Bolo, mafu, bolo, mafu, bolo, mafu, aí o mafuso sim, bolo, mafu, Meus hipócritas não querem liberar, mas na tabacaria você pode encontrar diversos acessórios para o seu mafumbolar Até que deixa a você pode me arrumar uma fua aí que eu mafuso sim, baloma fuba, baloma fuba, baloma fua fu, aí Tô chamado de ladrão, Esseado maconheiro Porque fumo maconha, porque sou mafuseiro Tô chamado de ladrão, venciado maconheiro Porque fumo maconha, porque sou mafuseiro Volto com sapo, pro ar, doente doente passar Doente, mafuseiro, onde que nós vai colar? Pra soltar fumaça eu quero mesmo é mafusar Alternativa a Reggae Alô Cebola Tá aí mais um registro Valeu galera, deixa o seu like aí Se inscreve no nosso canal Você que tem banda de reggae Outros gêneros aí também Pode entrar em contato, viu São mais de 300 obras aí que a gente tem Pra estar tá passando pra vocês Fui, deixa o seu like que o YouTube vai entender Que é coisa boa, que é arte Que é música, que é vida Tá bom? E aí Se vocês perceberam aí a baba saindo, fica à vontade Só limpar aí, ó põe o guarda-chuva Que nós babou pra caralho viado. Mas valeu, beijão Compositor Anderson Cardoso na veia Reggae roots, sertanejo Forró, samba, só ligar pra nós Pode usar nossa música aí, beleza? Entre em contato a gente libera tranquilo Valeu!